oi oi oi oi eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês hoje nós vamos fazer essa peça aqui ó um, a nossa fantasia da patrulha canina essa peça maravilhosa aqui ó vamos estar fazendo hoje aqui no canal olha só que linda que é essa peça com mochilinha com, a no, com o nosso cap olha só o Stark desfilando com a nossa peça olha só gente que linda vamos estar fazendo essa peça hoje aqui no canal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 Gente, vamos lá então, vamos fazer a nossa fantasia da patrulha canina. O nome do bichinho eu não sei, é Shake Shakers, sei lá. Eu sei que é aquele azulzinho. Vamos fazer então. Essa peça foi pedida pela nossa aluna Albertina e a gente desenvolveu. Espero que ela goste, né? Vamos lá então. Vamos para os materiais. Vamos usar um velcro, tá? Para colocar na frente, mas você pode colocar botãozinho, tá? Também. Tá? Aqui a gente tá usando uh, oxford, tá? Tá usando oxford. Você pode estar tá usando outro tecido também, mas nós estamos usando oxford, tá bom? Oxford azul, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com a, o nosso cap, tá? Então, essa aqui é a aba do cap, a gente vai cortar em preto. E vamos usar a metalacê, tá? Duas vezes no preto e uma vez no metalacê. Essa aqui é a outra parte do cap, a gente vai cortar uma vez no azul, no, no nosso oxford azul e uma vez no metalacê, tá? Esse aqui é o lado do cap, a gente vai cortar duas vezes no a, oxford azul. E esse aqui é o topo do cap, tá? Vai cortar uma vez no metalacê e uma vez no nosso oxford azul, Tá bom? Ah, então, o cap é esse aqui, a gente vai usar também os nossos cadarcinhos, né? E vamos usar um focinho de porco, esse aqui, tá? Pode usar aquele ah, finalizador também, eu não, não tenho aqui e não vou usar hoje. Mas o finalizador é esse aqui, ó, que vocês podem usar para pôr na ponta do cadarço, tá? Eu não vou usar hoje, tá bom? Então, pro cap é isso aqui que a gente vai usar, tá? Aqui eu tô fazendo o tamanho 6 e vocês vão ver, ah, mas ficou maior. Ah, o, ela cortou um pouco maior, eu tô fazendo no tamanho 6 e tô cortando um pouco maior porque eu quero que sirva no meu Stark, né? No meu budogue francês. Então, por isso que eu tô cortando algumas peças aqui um pouco maior para servir nele, tá? Mas é o tamanho 6 que a gente vai fazer aqui, Tá? Aí, vamos para a nossa mochila, né? Para a nossa mochila, a gente vai usar esse molde aqui, esse quadrado aqui, né? Cortar duas vezes no tecido e duas vezes no metalacê, ok? Esse aqui é da lateral, duas vezes tecido, duas vezes metalacê. E esse aqui é o de baixo e de cima, duas vezes tecido, duas vezes metalacê. A gente vai estar tá usando o zíper, tá? Zíper em metro, tá? O zíper do tamanho dessa, desse, dessa parte aqui, ó, de cima, a gente vai usar, tá? Do tamanho desse aqui, tá bom? Aí, a gente vai usar uns bolsinhos também. Você pode fazer bolsinho normal ou bolsinho com lapela. Vai ter no molde, tá? Aqui. Se vai fazer normal, quatro vezes o bolsinho, oito vezes a lapela. Se vai fazer com lapela, tá? E para a nossa camisa, né? Então a gente vai cortar essa parte aqui, esse molde aqui duas vezes, como eu disse, eu tô cortando maior. É o tamanho 6, mas eu tô cortando maior porque eu quero que sirva no meu Stark. Meu Stark, que quero que ele modele essa peça. Então, a ah, duas vezes a frente e uma vez as costas dobrada, tá? Ah, a gente vai usar filetes preto Pra colocar nas, nas mangas aqui, na, nas cavas da manga, pra fazer acabamento, tá? Filetes preto, ok? E eu cortei um filetezinho azul também aqui, que a gente vai usar no cap, na... pra fazer acabamento, tá? Vai usar aqui o filete de frente, tá? A gente também vai usar os bordados, que eu vou mandar pra vocês, tá? Então, a... esse bordado aqui a gente vai usar dois, Tá? Apliques, né? Esse aqui, dois, no cap e na mochila. E esse aqui é na, um acabamentinho no pescoço dele, né? Um, tá bom? Esses são os bordadinhos, vai para vocês. Eu fiz mais alguns bordadinhos aqui, caso eu queira usar, né? Na mochila para enfeitar, pode usar conforme você quiser. Mas, a é opcional, mas... O que vai mesmo na peça são dois desse, dois desse e um desse, ok? Vou mandar a matriz para vocês, tá bom? Então, são esses os materiais que nós vamos usar, ok? Então, vamos fazer a nossa peça, então. Bora lá, vem comigo, vamos fazer o nosso, nossa patrulha canina, canina né? Patrulha canina, o cheio, é cheio, eu acho, tá? Então, vem comigo, vamos lá. Vamos pegar os moldes da bolsa, né? O zíper... Que eu já coloquei cursor, que é as nossas partes, fundo e parte de cima, lateral, tá? Vamos fazer a nossa bolsa. Que eu já vou colocar o nosso. Aqui eu já vou colocar. Você pode tá colando, tá? Aqui eu já vou costurar ele aqui, nosso aplique. Então, aqui já fizemos, colocamos o nosso que aqui, reserva. Vamos pegar as laterais aqui. Vamos colocar os bolsinhos nas laterais, tá? Então, nos bolsinhos, eu não vou colocar lapela, tá? Mas, fica... A questão, a critério de vocês. O que que eu vou colocar nos bolsinhos? Eu vou colocar nos bo... Então, nos bolsinhos eu não vou colocar lapela. Eu vou colocar esse bordadinho aqui. Se aplique aqui nos bolsinhos, tá? Em um dos bolsinhos. Você pode colar, tá? No lugar da lapela. Mas, você pode fazer ele com a lapela. Vai ficar bonitinho também. Tá? Aí, aqui, se você quiser passar, você pode passar, né? Deixa sempre um, um meio dedo aqui pra depois a gente conseguir costurar a outra parte aqui, tá? Que ela vai ser costurada ainda. Um bolsinho é um charme, né? É só um charmezinho na peça. Se você não quiser fazer com o bolsinho, também pode fazer sem, ok? é aquele bordadinho que eu disse que era opcional, tá? Mesma coisa, vamos fazer aqui desse lado. Vou fazer da mesma altura do outro lado aqui. Aqui, pronto. Vou trocar o pezinho do zíper. Pezinho do zíper colocado, vamos colocar o nosso zíper. Aqui tá o nosso zíper. Vamos pregar o nosso zíper então. Nós queremos que eles. Que ele fique aqui, então, aí vai... colocar ele cursor para baixo e costurar ele aqui. Aqui. Assim, mesma coisa aqui, vamos pegar a parte de cima, uma das partes aqui, e vamos pegar aqui. Aqui a frente da nossa bolsa já tá pronta. Agora, nós vamos dar continuidade, ok? Então, o lado aqui, já vamos pregar aqui, o nosso lado. no azul aqui, vamos pegar com o nosso... O nosso... Do zíper aqui. Pegar o outro e o nosso fundo agora. Mesma coisa nós vamos fazer com o metalacê aqui, tá, gente? Mesma coisa. Mesma coisa que a gente fez ali, a gente vai fazer aqui com o metalacê. Vamos pegar o nosso fundo e os nossos dois lados. Os nossos dois lados aqui. Agora a gente vai espontar aqui o nosso zíper, ok? Ó, vamos espontar o nosso zíper. Pegar aqui e passar uma costura aqui, ó, nas duas peças. Ficou assim. Então, desse lado aqui a gente já fez. Agora, vamos fazer a mesma coisa desse lado. O meu zíper tá maior, não faz mal, depois a gente corta, tá? Tá? Ó, a gente vai ajeitar aqui, certinho, costura com costura aqui, costura com costura aqui, costura com costura aqui, certinho. Vamos pegar aqui, fazer a mesma coisa que a gente fez lá do outro lado. Aqui tá o nosso lado, e aqui tá o nosso zíper. Vai pegar essa costura que tá aqui, encostar aqui nessa costura nossa aqui, tá? Ajeitar bem aqui, e vai vir com a costura daqui até aqui, tá? Ajeitando bem aqui pra ele ficar retinho. Mas a gente corta o excesso. Aqui a gente vai cortar o excesso. Cortamos cortamos o excesso, ficou assim, ok? Mesma coisa, a gente vai fazer desse lado aqui, ó, tá? Pegar aqui, viramos pra cá, ajeitamos bem aqui, azul com azul, metalacê com metalacê, e vamos passar uma costura aqui. Tiramos o excesso, quiser fazer na overlock, nem dá. Mesma coisa aqui, tá? Mesma coisa aqui embaixo, ok? Vamos virar aqui, pra cima aqui, viramos no avesso aqui, azul com azul aqui certinho... Branco com branco aqui, vamos passar uma costura aqui. A mochila é quase pronta Agora vamos pegar a parte que vai aqui, né? Que vai aqui atrás Se você quiser colocar o um metalacê Vamos pôr o um metalacê Mas se você não quiser colocar o um metalacê Quiser colocar outra, né? Só o, só o tecido, também dá, Tá? Vou colocar o metalacê também tá? ficar bem durinho, né? Então, o que, que eu faço? Eu vou no overlock e junto aqui certinho para dar acabamento já E daí eu só prego ele aqui Que é o nosso fundo Que é o que vai na roupa do, do bichinho Tá bom? Já voltamos Fizemos uma limpeza aqui Tá? Passamos overlock aqui E aqui e agora, a gente vai pregar essa parte aqui. Assim, tá? Então, vamos começar aqui de cima. De uma costura a outra. Que vira de uma costura a outra também chega aqui vira também de uma costura a outra Nossa bolsinha tá pronta bolsinha que você vai usar para passear com eles né pra levar alguma coisa aqui dentro você pode tá usando a bolsinha tá bom assim a nossa bolsinha ela fica bem durinha né agora vamos pegar a nossa peça Mais fácil de fazer, né? Então, os nossos filetes. Então vamos pegar a nossa frente e vamos pegar o filete aqui na nossa frente, tá? E já estamos com a nossa frente pregada de frente, de frente deixa ali vamos pegar as nossas costas nossas costas e aqui nas nossas costas é onde a gente vai pegar a nossa bolsa Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó E aqui, bem no meio das nossas costas é onde a gente vai pregar a nossa bolsa, ok? Bora lá, então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai abrir aqui e aqui na primeira costura a gente vai passar uma costura até aqui E depois vai abrir ela toda, vai abrir ela, nem né, e passar mais uma costura aqui embaixo, só pra segurar, ok? É isso que a gente vai fazer, tá bom? Vamos embora lá. Deu pra entender, gente? Ó, aqui no meio da peça é onde a gente vai colocar a nossa bolsa. Vai passar uma costura aqui em cima, tá? E depois, vamos uma costura aqui no meio da bolsa aqui, pra prender ela nas nossas costas aqui, ok? embora lá. Já tá presa, ó. Já tá presa. Agora, aqui, a gente vai dar mais uma costurada aqui, um arremate aqui, pra prender ela melhor, tá? Eu gosto de dar um arremate de cima pra baixo, tá? Mas, fica a critério de vocês. Agora vamos pegar os nossos ombros aqui, vamos pegar os nossos ombros aqui. passar no overlock, para dar uma limpeza, já vou aproveitar e passar aqui também, né, nosso filete, já volto aqui, passamos no overlock agora vamos pegar o nosso filete você pode fazer com filete azul, ou preto eu prefiro preto, tá? vai pegar o filete, esse meu filete aqui eu cortei de quatro, tá? ó, vai dobrar aqui, dá uma dobra aqui uma dobra aqui, ok? E aqui, ó, o nosso filete aqui da frente, a gente vai dobrar pra cima, vai abraçar assim como se fosse uma gola, ok? E daí é só passar aqui na nossa... e passando aqui. cola mesmo tá aqui não precisa puxar não precisa nada que o pescoço ele já tá no tamanho certinho então é como se fosse uma colinha Vocês medem mais ou menos aqui Já cortam De um tamanho que dê pra dobrar, tá? Dobra pra dentro E chegue até o nosso filete aqui Ok? Bom, chegou até o nosso filete, a gente dobra o nosso filete Pra cima da nossa gola aqui, Ficou assim a gente vai até no veloque depois, né? Da acabamento, mas a princípio é assim. Agora vamos passar. Leite aqui, debaixo do braço. Leite também. Baixo do braço a gente vai fazer assim. Dobra uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e abraça ali, tá? Aqui. Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e abraça aqui a nossa peça. Tá passando viés aqui, tá? Mesmo molde, vocês podem fazer a equipe toda da patrulha canina, né? Com algumas mudanças na bolsa pra fazer a menina, que é um avião, né? Da menina, mas dá pra fazer a equipe toda. É só usar a criatividade, ok? Mesma coisa do outro lado. pra ver. Agora, a gente vai no overlock para dar acabamento aqui em cima, ok? Já voltamos. Aqui, demos acabamento aqui em cima. aqui. Assim. aqui e outro aqui, tá gente? vamos fazer o outro lado aqui, tá? A estrela para cá, tá? A capa, acaba da manga Estrela pra capa da manga, tá? Então... Chegou a hora de você decidir se você quer um bolsinho ou não quer um bolsinho aqui, tá? Por isso que eu fiz tanto molde de bolsinho Você pode fazer um bolsinho aqui na frente Pode fazer mais bolsinhos aqui do lado Eu não vou fazer bolsinho, mas vocês podem fazer, tá? Pode ver como tem molde pra, pro bolsinho aqui Eu não vou fazer bolsinho, tá? Essa peça já tá cheia de detalhes, vou deixar assim então, agora, a gente vai fechar os lados aqui, tá? Se você quiser fazer o bolsinho, é só fazer os bolsinhos ali do lado e bora lá. Pode fazer um bolso aqui nessa costura mesmo, tá? Tá? lado então, como eu tava falando, se você quiser fazer o bolsinho, pode fazer o bolsinho aqui ou aqui assim, ó, também vai ficar bom, tá? vamos fechar o outro lado, eu não vou fazer bolso, porque eu já fiz bolso lá, aqui na bolsinha não acho necessário mas que essa peça, ela não é meio demoradinha pra fazer por causa do cap e da mochila, né? Então, aqui. Agora, a gente vai na overlock. Passar o overlock aqui pra dar acabamento. E a gente vai vir pra passar a filete embaixo, né? E colocar o nosso... Então, só aplique de uma forma que ele fique aqui, tá bom? Vamos lá e já voltamos. Então, aqui passamos o overlock aqui, agora vamos pegar o nosso filete aqui embaixo. Uma coisa que a gente fez aqui na gola tá gente, ó, vamos dar acabamento tá, dobramos dobramos aqui e vamos vir, ó, aqui o nosso filete dobramos o filete aqui pra dentro, ó acabamento da barriga, colocamos aqui dobradinho, aqui na costura aqui. e aqui a gente pega o filete aqui e dobra pra cima e vai passando aqui Fora, a fora, ok? Mesma coisa aqui, ver até onde vai ali, deixo um tanto a mais, pra dar pra dobrar pra dentro. Dobrou pra dentro, encosta aqui na costura e abraça com o filete aqui. Overlock, pra dar acabamento e já voltamos Ok? Se você não tiver overlock, zigue-zague Tá, gente? Passa uma zigue-zague Se não tiver zigue-zague Então, é só fazer a costura francesa Ou A inglesa Que dá certo também, tá? Se não tiver nenhuma nem outra Dobra pra dentro aqui e faz um acabamento Ao teu modo, ok? Eu vou no overlock e já volto Passada o overlock Agora a gente vai acabamento na nossa peça. gente vai passar um três pontos na peça toda E já pregar o nosso velcro E a nossa Essa nossa pecinha aqui A gente vai fazer um flete Preto, tá? Uma vez pra dentro Outra vez pra dentro E vamos... Vamos dizer assim mentezinho Pregamos o nosso pingente ali Nós vamos colocar ele aqui Tá? Vamos ver a parte Do velcro que vai vir por cima Se você for por botão Você vai colocar do lado do botão aqui. Esse velcro Essa parte que vai vir por cima Por cima, né? Então, a gente vai colocar o nosso pingente aqui, ok? Colocamos o pingente aqui, agora vamos... Espontar e pegar o nosso véu. essa prespontada agora vamos colocar o nosso velcro. Se é o tamanho seis. seis então o meu velcro aqui é de 18, tá? essa parte aqui é a parte que tem que ir por cima, tá? então a gente já começa pegando ele aqui ok? A roupa já está pronta A roupa está ok A tá prontinha A nossa patrulha canina tá pronta Agora eu vou fazer o cap Para combinar com a roupa Ok? Como eu disse, que é o tamanho 6 Que é para o meu estar tem que ser grande, tá? agora eu vou fazer o cap para combinar com a nossa roupa aqui, xinha e a roupa. Agora vamos fazer o nosso cap. A roupa está pronta. Agora vamos ao ao nosso cap. Deixa eu pegar os nossos moldes aqui, os nossos materiais, aqui e aqui e aqui. Vamos fazer o nosso cap agora, ok? Agora, vamos pegar a nossa aba. Aqui os dois preto o nosso metalacê assim aqui, a gente vai passar uma costura aqui, tá? da costura a gente vai virar aqui e já vamos preespontar e passar uma costura de segurança aqui. e já vamos preespontar e passar uma costura de segurança aqui em cima. Vamos pegar esse molde aqui. Vamos passar uma costura aqui. Segurança. Fechar o nosso meio aqui e aqui colocar a nossa, o nosso aplique bem no meio. Passar uma costura aqui. Pegamos o nosso topo. Passamos uma, uma costura de segurança aqui. Essa é a forma que eu faço, tá, gente? Se você tiver outra forma pra fazer, ela embutidinho com acabamento 100%, também dá pra fazer. Faz primeiro no metal apê, depois faz o tecido principal e deixa tudo embutido, né? Não é porque eu ensino aqui que você tem que fazer idêntico, né? Então, aqui a gente vai pregar o nosso topo, tá? Aqui, ó. A parte de cima que a gente vai pregar o nosso topo. OK? Ficou ah, assim agora vamos pegar nossa fita. Vamos achar o um meio aqui e achar o um meio da nossa aba. Meio com meio aqui, vamos pregar a nossa aba aqui. E aí Aqui, costura com costura, aqui a gente vai passar uma costura. Aqui ficou assim. Pregamos aqui a nossa viseira, nossa aba, entre um filete e outro aqui, né? Agora, a gente vai pegar essa parte aqui, tá? Essa parte aqui. Pegar bem o meio, tá? Vamos achar o meio aqui. O meio é aqui. Aqui é o nosso meio. E vamos... Aqui... E aqui, tá? E vamos ir pregando, ok? Vamos ir pregando a nossa peça aqui. Aqui, costura com costura aqui, costura da, com a outra costura aqui. Tem a costura da parte de cima com essa costura aqui, tá? E daí, não tem erro. Agora, aqui, é só dar acabamento aqui. Dobrar aqui pra cima. Faz uma dobra aqui pra cima. E vai... Vai colocando ele pra dentro aqui e passando uma costura pra dar acabamento. aqui se você quiser passar uma fitinha amarela dourada né também fica legal aqui assim tá passar uma fitinha amarela ou dourada também fica legal então vamos preespontar aqui e já fazer o nosso filete de amarração ok Vamos para esse pontar, vou fazer o nosso filete de amarração. Então, aqui dobra uma vez para dentro, uma vez no meio. Aqui, passar uma costura aqui. O filetezinho de amarração, todo mundo já sabe como é que faz, hein? Dois filetes de 15, dobra uma vez aqui, coloca, vamos pregar aqui, tá? Ó, do lado da aba, bem dizer, ok? Vamos passar um, um arremate aqui. Mesma coisa do outro lado, tá? Vem dizer, do lado da aba, né? Aqui, ó, do da aba aqui, por dentro, vai ficar assim. Vamos passar no arremate. agora, o nosso elástico, nosso cadarço. Aqui. Do lado da aba, a gente colocou esse filete de amarração aqui, de 15, e aqui a gente vai colocar o nosso cadarço, Ok. aqui Se você tiver finalizador, você coloca o finalizador aqui. Se não tiver, faz os nozinhos. E o nosso cap tá pronto. Como eu disse, você pode fazer, passar uma fita aqui ao redor, né? Pra deixar mais com cara de cap de policial, né? Não é difícil fazer, né, gente? Pode prespontar também, né? Pra dar um acabamento legal, você pode prespontar. E ficou assim, tá bom? Então, deixa eu pegar a peça para vocês verem como que ficou. Ó a nossa peça aqui. Todos os detalhes da nossa peça.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 Tá bom, meus amores? Então, beijinhos para vocês que torcem por mim. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau. Eu amo vocês. Tchau.